Oi, Águas Cinzas e o novo filtro biológico. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Estou é, trabalhando aqui nas coisas e de repente me veio o Pink Floyd, o Wish You Were Here. Então ele que acompanha a gente aqui ao fundo, enquanto Vou apresentando as coisas. Então, quem acompanha o canal já sabe que tem umas coisas assim, está é, funcionando? Está funcionando. Então, agora que está funcionando, vamos desfazer tudo e fazer de um outro jeito para ver quantos jeitos tem para fazer funcionar uma mesma coisa. Quantos jeitos tem, não, mas é o jeito diferente de, de fazer as coisas. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é que os filtros biológicos começaram a dar um, um pequeno vazamento. Isso já vinha de algum tempo, mas o vazamento aumentou um pouco, eu comecei a perder fluente, não estava querendo fazer isso, é, não estou querendo perder o fluente, então resolvi é, mudar tudo os dois filtros biológicos de água cinzas que saem, é, que estão na sequência do biodigestor. Então já que vai fazer em um, vão fazer em outro também, já que vai fazer, vou mostrar o passo a passo, como é que está funcionando, o que, que é, vamos instalar a exaustão hidráulica, a limpeza hidráulica que não tinha, eu não tinha colocado a limpeza hidráulica nesses dois filtros. Vamos fazer esse serviço, vamos mostrar o passo a passo e vamos é, desenvolver um outro jeito de fazer o um filtro diferente desses que estão. Mas é uma sequência de vídeos que vem aí pela frente mostrando isso tudo para vocês. Vamos dar uma olhada no começo? Então a gente vai terminando uma coisa e vai começando outra. O filtro tá com vazamento que é na base e aqui na lateral eu vou ter que arrumar isso esse filtro aqui já tem quase 10 anos então tá, tá tudo bem é o mesmo filtro que a gente fez é, um trabalho em vídeo anterior dá uma olhada lá e aí já comecei o trabalho de desconstrução desse desse filtro para começar outro. Aqui ontem eu tirei as plantas que estavam nessa parte aqui. E aí vocês devem lembrar no vídeo anterior a gente refez esse filtro aqui. Plantamos e tudo mais. As plantas estão ali. Aquele solo está bem escuro. Vou reaproveitar aquele solo e, e algumas das plantas para levá-la para o brejinho ali embaixo né, que já estão ali com o lírio, está tá pego, está tá indo bem, está tá tudo legal por ali, então eu vou refazer isso aqui, olha o nível da água que está se perdendo, ali a antiga saída do, do filtro, a gente havia fechado aquela saída para a água correr aqui por cima. Eu abri ontem, tirei a, a tampa para fazer a ligação direto com o segundo filtro. Então o segundo filtro está legal, ele não está vazando. Olha como a água está no mesmo nível da saída do T. Né? Então legal, eu sei que esse segundo filtro está legal. Mas esse aqui não está. Esse aqui está vazando. E eu sei disso por conta da umidade que está aqui. Do acúmulo de água. Nessa represinha que eu havia feito aqui também. E também por conta de ver que aqui... ó A água está abaixo da saída dela. tá vendo? Então se ela está abaixo disso, ela está sendo perdida. Por aqui. E por conta disso menos água está chegando no nosso banhadinho, que já está feito. Legal, né? Então agora nós vamos refazer esse filtro e o segundo também vou aproveitar e dar uma limpeza nele e, e vou pensar em alguma coisa diferente que eu ainda não fiz. Acabei de tomar um banho porque estava fazendo um serviço aqui, eu já conto dessas coisas. Essa daqui é a água que está saindo do biodigestor. Vamos dar uma olhada nela? Está vendo que ela tem uma coloração acinzentada. Por isso água cinza. Aqui parece que a água já está mais ou menos boa, mas não está não. Olha ela como é que vai ficando à medida que ela fica mais tempo sendo tratada ali pelos micro-organismos. Eu fiz uma ligação direta do biodigestor. Esse cano estava descendo nesse primeiro filtro. Ali embaixo, entulho, tijolos, pedaços de telha, capo de telha. Aqui, tijolo ecológico, faz 12 anos que eles estão mergulhados um hora num sistema, hora no outro. Então nesse aqui já tem uns 8, 10 anos. Depois eu vou conferir o primeiro vídeo aqui, quando é que ficou pronto. Eu acho que foi 2010, então tem 10 anos. E esse cano que está passando aqui é o do limpeza hidráulica do biodigestor. Nesses dois filtros eu acabei não fazendo a saída para limpeza hidráulica. E nunca tinha limpado eles também. Esse que nós estamos vendo, ano passado ele foi retrabalhado. Tá, o, o link está na descrição aí do, do cartão. Né, um vídeo passado eu contei disso. Mas ele começou a dar um problema. Começou a vazar aqui embaixo. E eu estava ficando sem muita água para descer para os meus amiguinhos novos ali. E como já estava tudo funcionando bem, <risos> a gente já sabe se está funcionando bem, então agora desfaz, vamos fazer de outro jeito, que é para ver como é que funciona. É, tava funcionando tudo bem, com exceção desse vazamento que deu aqui. Então isso precipitou um pouco o retrabalho no filtro. Fiz essa ligação direta, que é para essa água acabar de ser drenada pelo furo, ou se não eu faço um, uma exaustão dela e vou aproveitar e deixar depois é, um, um ponto de saída para fazer a limpeza hidráulica dele. Repara que essa cor escura aqui no material, olha só, eu estou pegando sem luva porque isso daqui é água cinza, sou eu que estou morando aqui, eu sei o que é que tem na água então, né? Aqui não é para ter patógeno. Essa coloração escura, um tatuzinho. Essa coloração escura, aqui é porque ainda vem muita matéria orgânica dissolvida ali. Matéria orgânica, compostos de carbono. E esses compostos de carbono vão sendo degradados pelos micro-organismos que estão aqui. Então, esse escuro que está aqui é a cama de micro que vai se formando em volta do do substrato, mesma coisa aqui, olha olha a telha, vai ficando esse lodo, esse lodo é que vai auxiliar no, no tratamento do efluente, Bom, isso tudo vai sair daqui, eu vou fazer uma limpeza e vou inventar um outro jeito de fazer as coisas nesse filtro e naquele outro também, eu estou com vontade de fazer um laguinho naquele filtro ali, eu vou testar, talvez eu teste nesse aqui. Voltar com esse entulho na parte de baixo, depois colocar o bidim. Esse daqui é o bidim. Esse daqui é um bidim mais grosso, melhor qualidade. Então, de repente, eu forro ele aqui por cima, coloco um pouco de areia e coloco uns aguapé. Vou, vou pensar a respeito disso. E esse outro lado, ao invés de bidim, eu escolhi trabalhar com essa, essa telinha aqui, esse mosquiteiro. Vê que ele está aqui já desde 2010, está perfeita. Então funciona bem também para fazer a separação dos materiais. O porquê da telinha do bidim que é para evitar que terra e areia que tinha por aqui vá para a parte de baixo. Então a parte de baixo eu quero com bastante espaço livre, que é para a água poder circular. A parte de cima brita ou então um entulho mais fino, né, partículas menores, e ou areia, para ir fazendo uma filtragem, e os micro-organismos poder ter diferentes camas aí para eles trabalharem. Pois então, por hoje é isso. Espero que estejam curtindo as histórias. Se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho, é, compartilha com os amigos, e entra no grupo do WhatsApp. Estão acontecendo umas, umas prosas muito boas lá, gente chegando de tudo enquanto é canto do norte do país, do sul do país, da, de, de Cabo Verde, da África, né? chega lá que, que tem umas prosas e umas coisas legais acontecendo. Então, um grande abraço e até a próxima!